Já fez o seu skincare hoje? Passei um tônico. Então ele tem um ácido, então tô esperando ele dar uma secadinha. e eu vou hidratar o rosto. E um protetor solar. Já fez a sua hoje? Estamos aqui ainda do vlog. De... Ah, primeiro, bom dia! Que alegria que eu já fiz várias coisas. Já acordei, já dei uma arrumadinha ali no quarto. Já... Taquei roupa pra lavar, tomei banho, aí agora tô aqui E aí eu vim mostrar uma coisa na TV Você conhece o Smith? Tá desfocado Eu fiz muito a burra E tava procurando pra, por esse... Esse seriado Tipo, esse show que ele gravou, o... o que é isso? Live at Abbey Road Studios se você gosta de Sam Smith, você tem que assistir isso. Quer dizer, eu vou começar a assistir agora. É... Esse é o tempo pra você ir lá me seguir no Instagram, tá? Vou esperar. Tô brincando. Então, esse vlog, esse dia de hoje, vai na terça-feira. Porque eu não vou postar mais sábado e domingo coisas. Porque eu estou cansado para editar. Então domingo eu edito de sexta Aí vai na segunda E assim vai, vamos já deixar material pronto, tá? Então eu tô aqui nessa arrumação Já temos outras caixas Eu vou puxar as que já estão fechadas Vou colocar aqui no cantinho uh, Vou finalizar hoje a sala Hoje eu finalizo a sala E aí eu vou partir por qu pro quarto Porque é necessário eu arrumar lá, né? Já que eu vou pegar as malas, eu tenho duas malas aqui em cima Vou mostrar pra vocês Esse local aqui é maravilhoso, porque a dona fez e é um armário, sabe? E aqui em cima ele é fundo, então é esse armário com essa profundidade Então é bem bacana, e aqui cabem certinho as malas eu tenho duas malas, aí eu vou pegar uma sacola que eu tenho ali embaixo, que é daquelas de airless, que, que puxa assim, que eu não sei como fala agora. E aí, não é airless, é a vácuo. E aí eu vou colocar os casacos mais pesados, e aí eu vou colocar grossos assim, né? Tipo roupa de frio e tal, já vou começar a encher essas malas. Tudo bem que hoje é dia 11 e eu só me mudo dia 25, mas eu já quero começar a fazer isso, sabe? Quero já começar a organizar, deixar tudo pronto Então, é isso Vamos lá fazer hidratação. Eu preciso de uma... Tô lavando roupa Olha, ficou meio azul Eu tô lavando roupa E tem que guardar Essa roupa aqui, que já faz uns dias Que estão aqui Eu preciso de indicação de vocês de protetor solar Gente, me passa aí Um protetor solar Nossa, ficou bem vermelho, né? Uh, preciso de protetor solar, porque eu quero comprar um que o meu já acabaram. Eu tô, eu tenho um ali que eu não gosto mais. Já até falei sobre ele aqui. Ele deixa meu rosto muito seco demais. E preciso de um produto para eu me proteger. Então eu tô, eu comprei, eu ganhei. Eu tenho uma mostrinha. Eu tô usando uma amostra Que eu ganhei lá na farmácia Cadê? Eu acho que eu vou comprar esse Porque eu tô usando ele Já faz alguns dias Alô, alô Eu acho que eu vou usar esse Chama U Rage Eutermale Fluid Matte Eu acho que eu vou comprar esse, porque eu tenho gostado. Só que o problema é que ele é muito branco. E eu queria um que não tivesse esse cast, sabe? Essa, essa marquinha muito branca. Os meus, eles ficam bem transparentes. Assim. Transparente, transparente, aquela coisa, né? Talvez eu compre esse. Ele deve ser ainda mais barato... E eu gosto até Tem que comprar, gente A gente tá na primavera ainda E o verão nem tá ali Quando o verão chegar gata, Eu tava, sempre usei esse aqui, ó Minasol Oil Rock Control Mas a minha pele mudou muito Eu tenho ainda pele oleosa, mas ela ainda é mais mista agora Acho que o verão vai ficar muito oleosa Mas a minha pele é bem mista uh, Sobre isso aqui Deixa eu, vou apagando as luzes isso aqui, 2 litros, ótimo ontem faltou um pouquinho pra terminar mas eu bebi água em outros momentos do dia, né, então isso já cai. então tá, vou ficar aqui um pouquinho já vou fazer meu meu juiz, se por sim ou se por não vou tomar café, ai eita câmera não vamos estragar, querida Olha que lindo, todos os tompeiros, certinho para todos os próximos 12 dias. Estarei vivo? Não saberemos. Mas... Tá pronto. E eu bati tanto, enquanto eu separava, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati, bati... Que agora eu não sinto gosto de nada. Porque antes, às vezes, eu sentia um gosto do coentrinho, alguma coisa assim. Mas não tô sentindo gosto de nada Tá? Então tá Vamos beber o bafo Tem um ovinho ali Isso aqui poster gay Comecei a assistir um negócio Esqueci E agora eu vou tentar assistir aquele filme Chamado Carnaval E é isso As gatas se arrumaram Essa aqui belíssima E o mundo caindo Ali ó cinza. A gente fala o quê? Ai! Meu Deus! Que buracão! Eu acho que a gente não vai. A gente tá em Londres. sempre <risos> você! Ó, <sim, muito risos> oh, três. Vai, vira de costa. Porque ele vai voar. Agora vira pra cá. Tchau! Está numa instalação e... de, de moda, Samanta, e um moço que está traduzindo e... automático para todo tem mundo. Tem vinho, tem uma galera bem. A gente vai conhecer um rooftop de grátis. <risos> Ai, <eu vou> <risos> Ah, era tudo isso? Ah, bonito um teto não, não, não. Que não tem tatu de vidro Que a tira a primeira perdão é Nossa, que, é que tá frio aqui, né, menina? Vamos dar uma volta É que não, não tem teto, tá entendendo? Que é ah, não bar, tem né? teto e... Passada Vamos dar uma volta Meu Deus, que frio Hora de finalizar esse vlog <risos> Hoje Eu saí pra ir nesse evento E o que acontece É que o pessoal saiu pra comer uma outra coisa fora Eu tive que né? Eu pensei em ir Não foi E é um processo bem difícil Bem difícil Mas eu queria ir <risos> Vou dizer, Olha a minha make Fiz uma make meu desejo era comer uma pizza, <risos> mas não quero. Não vou estragar o processo que eu tô fazendo. Mas enfim, tchau. Vou comer alguma coisa agora que eu cheguei. Te vejo depois. Tchau, tchau. Ai.